Caps é uma vitamina poderosa que aumenta a imunidade, auxilia no crescimento capilar, fortalece as unhas e deixa a pele radiante, a gente já sabe, né? E você sabia também que homens também podem tomar a vitamina? Para tratar a queda de cabelo e deixar a barba mais cheia e sem falhas, e ainda ter mais porção no seu dia a dia? Mas não para por aí, a Soul Caps pode ser usada por gestantes, lactantes e pessoas que fazem tratamento para câncer. Mas claro, sempre com a liberação e orientação do seu médico. Além do mais, não engorda, não contém glúten e é livre de açúcar. Sendo assim, diabéticos também podem fazer uso da vitamina. Homens e mulheres, a partir dos 19 anos, podem tomar uma cápsula por dia e assim ter a sua imunidade aumentada e mais disposição além de todos os outros benefícios. Tá esperando o que pra tomar a sua? Visite nossas redes sociais e comprove todos os benefícios.